Boa tarde povo do YouTube. Hoje eu trago uma oração feita por mim, é uma oração é, que eu escrevi para o canal Proteção aos Anjos e Proteção de Deus. Vamos elevar o pensamento a Deus, aos seus anjos é, que frutificam o plano terrestre com a sua luz, com seu poder, sua sabedoria. Vamos pedindo então em oração a proteção nossa. Ó oh Senhor meu Deus, único e Criador de tudo, guia nos nos caminhos de luz, e que em minha frente esteja São Gabriel, e à minha direita São Rafael, e à minha esquerda São Miguel, me guardando e me protegendo meus caminhos, que nenhum mal terá pé, pés e mãos para me alcançar, que a sua Santíssima Luz me proteja. Amém, assim seja. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, meu Deus único e criador de tudo, guia-nos nos caminhos de luz. Que em minha frente esteja São Gabriel, em minha direita São Rafael, e em minha esquerda São Miguel, me guardando e me protegendo meus caminhos. Que nenhum mal terá pés e mãos para me alcançar. Que a sua Santíssima Luz me proteja. Amém. Assim seja.